Glórias a Deus. Cumprimento mais uma vez os ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você nesse momento, nesse momento maravilhoso, esse momento peculiar, esse momento solene que é a Palavra do nosso Deus. Eu convido você que tem sua Bíblia, abra comigo no Salmo 119 e encontra o seu versículo 105 em nome de Jesus. Se você não tem a Bíblia, Acompanha conosco, porque a Palavra de Deus, como eu sempre digo, é alimento para a nossa aula. O Salmo 119, versículo 105, da Palavra do nosso Deus, nos diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Glória a Deus. Essa palavra de Deus, escrita no Salmo, para o nosso coração, nessa manhã e sempre, está falando de um lindo texto, está dizendo que a palavra do nosso Deus ela é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Isso me faz recordar uma pessoa perdida, uma pessoa que muitas das vezes está sem rumo, uma pessoa que se perde pelo caminho, uma pessoa que se perde no meio de uma mata, uma pessoa que se perde em alto mar, ela precisa de uma bússola, ela precisa de uma direção, ela precisa de um norte. Nós sabemos que um navio quando ele entra em alto mar, ele precisa dos seus instrumentos de bordo para não se perder, para não ficar à deriva para sempre ter o caminho de ida e o caminho também de volta. Nós conhecemos aí, por filmes e muitas histórias que a gente vê, pessoas que se perdem no mar porque não tem uma direção, não tem um instrumento, não tem um mapa, não tem uma bússola que lhe guie o caminho correto, o caminho de volta. E quantas pessoas morrem dessa forma por não ter direção em alto mar e fica perdida e nunca mais são encontradas? Aviões precisam tá, ali dos seus instrumentos também de bordo tanto para decolar como para de, aterrissar para ter uma boa viagem de ida, de volta, de permanência precisa de uma direção aleluia a pessoa que vai fazer uma expedição em uma floresta ele precisa de uma direção ele seguia pelas estrelas ele seguia guia bússola, ele seguia pelo mapa então a gente, a gente, a gente vê que em cada momento da nossa vida, não só nesses que eu citei, nós necessitamos de uma direção, nós necessitamos de um norte, nós necessitamos de um caminho para não se perder pela nossa jornada. E Jesus, quando ele veio em terra, ele fala para os seus discípulos, Eis que vou para o Pai, vos preparar lugar. E um discípulo pergunta a ele sabiamente, Senhor, mas o Senhor vai... Mas como nós iremos se nós não sabemos o caminho? Aleluia! Aí Jesus responde para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus estava mostrando ali para os seus discípulos, nas suas últimas instruções antes de ser preso, que ele era o caminho naquele momento, ele seria o caminho depois de ser crucificado, porque ele seria ressuscitado, ele seria o caminho depois de ressurreto, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus estava dizendo, eu sou o caminho que não vai deixar vocês perdidos, mas esse caminho, essa bússola, esse mapa, esse norte, esse que vos dará a direção e estará convosco todos os dias. E Jesus quando ora ao Pai na oração sacerdotal em João 17, ele diz que nenhum daqueles que o Pai o deu ficará perdido. Aleluia! E Deus diz na tua palavra que o meu povo não será confundido, não ficará perdido. Paulo também vai dizer, creio no Senhor Jesus Cristo, não será confundido, não ficará perdido. Aleluia! Então Deus, Jesus, Deus através de Jesus que é o nosso caminho, que é a nossa ponte até Deus, Ele é a nossa direção. E o salmista está dizendo, lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra. Porque muitas das vezes você pode fazer a mesma pergunta que Felipe fez para Jesus, como saberei o caminho? Onde é o caminho? E o salmista está dizendo, lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é aquela que não te deixa desorientado. A palavra de Deus é aquela que te dá um caminho. Aleluia! A palavra de Deus é aquela que te mostra o caminho correto a seguir. A Bíblia vai dizer que Jesus quando veio em terra, quando se fez carne e habitou entre nós, ele olhou para Jerusalém e chorou sobre ela porque ele viu um povo perdido, desgarrado, cada um seguindo para o seu caminho como uma ovelha que não tinha pastor. Aleluia! Mas ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Davi já tinha essa noção quando ele diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, nada me faltará. Nossa. E quando Davi estava dizendo que o Senhor é meu pastor, ele estava dizendo o Senhor é aquele que me guia. Aleluia! Porque Davi ele era pastor de ovelhas, ele pastoreava as ovelhas do seu pai, então ele sabia muito bem qual que era o trabalho de um pastor. O trabalho de um pastor era não deixar as suas ovelhas se perderem, era não deixar as suas ovelhas ficarem desgarradas. E Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu não deixo as minhas ovelhas perdidas. Ele vai dizer no livro de Mateus que se uma dessas suas ovelhas se perder, ele larga as outras no aprisco e vai à procura daquela perdida. Enquanto ele não encontra aquela ovelha perdida, ele não sossega. Mas quando ele encontra aquela ovelha perdida, ele coloca ela no ombro e vai para casa com alegria. E quando chega, ele faz uma festa porque encontrou aquela que estava perdida. Então a gente percebe que Deus, através da tua palavra, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, Aleluia! Ele luta para não nos deixar perdidos, para não nos deixar desamparado. Jesus não está em carne conosco no nosso meio hoje, mas Ele está em espírito, porque Ele diz, eu vos mandarei outro Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias e vos levará toda a verdade, não vos deixará perdido. Então se você nessa manhã se encontra perdido, se encontra desorientado, aleluia! Faça como o salmista, é, acolha o conselho do salmista. A palavra de Deus é a nossa direção, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Glória a Deus! Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, nessa manhã, Pai querido, que o Senhor se... Me fez orar por aqueles que estão perdidos, Senhor Então peço a Ti, ó Pai, onde que encontram neste momento perdido, desorientado Sem saber o que fazer Seja o que for, ó Pai, som este coração e dá direção Que o Teu Espírito Santo alcance esta vida, esse coração, esta família E dá direção segundo a Tua Palavra, segundo a Tua vontade Porque a Tua Palavra diz que a Tua vontade é que ninguém se perca, Senhor Então desce, Senhor Deus, direção ao necessitado Dê direção ao perdido Faça a tua vontade, joga por terra todo espírito contrário, que somente o teu Espírito Santo venha nos guiar para a tua honra e para a tua glória. A assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Senhor. Bem, gente querida, gente amiga, chegamos ao final de mais uma programação aqui na Rádio Colina FM, pela sua 105,9, tivemos um momento da palavra com ele, pastor João Límpio, que volta agora no próximo sábado, assim permitindo o nosso Deus, a partir de 11:45 h 45 da manhã, aqui na Colina FM, tá bom?